galera Bom, esse vídeo aqui É um vídeo que eu, eu tô pensando um pouco Esse vídeo vai estar sendo falado Por que que Por que que Algumas pessoas já sabem Que amanhã não vai ter vídeo E algumas não sabem Eu vou estar explicando por que que amanhã não vai ter vídeo Porque amanhã Amanhã o vou querer postar vídeo só amanhã depois o resto vai ter vídeo tá bom bom não foi isso não foi só isso o vídeo é foi eu vou começar com vocês nesse primeiro primeiro primeiro seja só tirei já é o Olá eu sou Hid dá like né se inscreve no canal tchau